Eu tava meio pessimista aí em relação a esse crossover da Lara Croft, mas eu já tô começando a achar que pode vir coisa boa por aí. Bora ver. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre 10 mecânicas bem interessantes na franquia Tomb Raider que poderiam facilmente ser adaptadas aí para poder aparecer nesse crossover com Ghost Recon Breakpoint. Mas antes, convido você a deixar o like aqui embaixo, compartilhar o vídeo aí nos seus grupos e se inscrever aqui no canal caso seja novo por aqui, claro. Se você curte gameplays táticas, aquele roleplay tático, bem maneiro, né? Operações especiais, enfim, tudo relacionado a games de tiro tático, então você tá no local certo, guerreiro, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, como vocês já devem estar tá sabendo aí, nos últimos dias a Square Enix anunciou a participação da Lara Croft em um crossover com Ghost Recon Breakpoint. Logo no anúncio já houve aí uma certa rejeição, né? Ninguém queria muito a Lara Croft em Ghost Recon. Realmente não parecia fazer muito sentido. Mas, após alguns dias, a comunidade meio que foi dando uma acalmada e tal. E já estão até olhando com olhos melhores, dando sugestões, especulando algumas coisas e tal. E sinceramente, até eu já até relaxei um pouco em relação a esse conteúdo e também já comecei a pensar em algumas coisas eu postei um vídeo aqui sobre esse evento e muitas pessoas começaram a comentar sobre as mais diversas mecânicas da franquia Tomb Raider, né? Que poderiam aparecer nesse crossover aí. Então, eu decidi fazer um vídeo especificamente falando sobre... 10 melhores mecânicas de Tomb Raider que poderiam ser adaptadas para o Ghost Recon nesse crossover, né? Eu vou dividir essa lista em duas partes, ok? Nesse mesmo vídeo aqui, mas dividido em duas partes, para que os segmentos eles não se misturem, não fique um negócio meio complicado de entender. Então, eu vou falar primeiro sobre as mecânicas de exploração e, na sequência, eu falo sobre mecânicas de combate. 5 para cada uma, para poder ficar tudo certo. Vamos lá! Vamos começar aqui com a escalada com machado né, porque na minha opinião esse é um tipo de mecânica que é muito útil principalmente para mapas gigantescos assim como o mapa do breakpoint né, além de ser muito grande ele também é muito vertical então, uma mecânica como essa de poder escalar com machado e tal, esse tipo de coisa ia facilitar bastante, a gente não ia precisar usar tanto o helicóptero e nem fazer tantas voltas como a gente precisa fazer às vezes nesse mapa, então fica aí uma mecânica bem interessante. Lembrando que no Tomb Raider não são todos os locais que dá para usar esse machado, né? A gente só pode usar em locais específicos. Poderia ser assim no Breakpoint também, como acontece hoje com o Massarico, que a gente só pode utilizar em determinados Locais nem são todas as grades que a gente consegue utilizar, mas é bem útil de qualquer forma. O rapel é uma mecânica que eu já falei aqui diversas vezes, vocês já estão carecas de ouvir aqui eu falando sobre o rapel. É uma mecânica que a comunidade inteira pede sempre e que está presente aí na franquia Tomb Raider também. Eu acho que seria muito bem-vinda, né? É um casamento perfeito. Rapel, tanto de helicóptero como a gente poder colocar um pino em alguma ponta da montanha e poder descer. Ah, ia ficar muito maneiro, ia dar umas fotos incríveis também, né? Esse Ghost Recon, especificamente, ele trouxe umas coisas interessantes que até se parecem bastante com o universo de Tomb Raider, eu até comentei por alto no outro vídeo que eu fiz, tem inclusive uma missão secundária que tem uma passagem secreta. Que é bem no estilo de Tomb Raider mesmo, se eu não me engano o nome da Sidequest é escrito em pedra. Eu acho que é esse nome, não, não vou lembrar direito de cabeça, eu acho que é esse nome. Eu vou deixar rolando ao fundo aí pra vocês lembrarem qual é a missão, caso não tenham feito ainda. É uma missão que lembra muito Tomb Raider, né? A gente aciona um mecanismo lá e abre uma passagem secreta e tal, um negócio bem interessante, <risos> bem maneiro. É uma mecânica que poderia ser mais bem aproveitada, principalmente nesse crossover, né? A exploração subaquática é uma coisa que sinceramente eu não acho assim imprescindível, deveria ter e tal, esse tipo de coisa, mas eu acho um negócio bem maneiro, principalmente para poder colocar alguns elementos de exploração, alguma coisa que a gente precise encontrar assim meio que escondido e tal, ou para poder acessar alguns locais, eu acho que ficaria bem maneiro e... Em se tratando de perseguição, né, uma força especial perseguindo a gente, se tivesse exploração subaquática, a gente poderia inclusive fazer infiltrações de forma subaquática para poder emboscar esse pessoal, né? Já imaginou? <risos> Seria bem interessante. Eu separei uma outra mecânica aqui, mecânica barra item, que seria a lanterna, né, que tem também em Tomb Raider e que eu acho que ficaria bem maneiro, é uma coisa que tá faltando também em Ghost Recon, né, que é a lanterna, a gente já tem é, a visão noturna, né, os óculos de visão noturna, mas a lanterna, né, tem que ter uma lanterna tática, né, é uma coisa meio que padrão, é como uma faca, tem que ter. Partindo agora aqui para as mecânicas de combate, a gente já pode começar falando sobre o Stealth aprimorado Porque se o Ghost Recon Breakpoint aprimorou o Stealth em relação ao Ghost Recon Wildlands Que já tinha um Stealth interessante, mas o do Breakpoint elevou bastante isso As mecânicas ficaram bem mais interessantes né As mecânicas do Tomb Raider então nem se fala Principalmente essa trilogia nova aí, esses últimos três jogos As mecânicas Stealth ficaram bem interessantes Dá tranquilamente para poder absorver várias coisas, e aí eu já posso falar aqui inclusive sobre abates aéreos, que servem não só para abates em stealth, mas para abates de uma forma geral, que, além de ficarem muito bonitos, né? eles também são bem úteis. E aí a gente complementa aí com novas finalizações, porque não só o Stealth foi aprimorado no Tomb Raider, né, nos últimos três Tomb Raiders aí, mas eles também receberam novas finalizações, finalizações bem, com muito go sabe, muito gráficas, assim, bem, sabe, com certeza todo mundo ia gostar bastante. Uma mecânica de combate que eu gostaria de ver em Ghost Recon Breakpoint seria a gente poder enfrentar animais. aí Não só a adição dessa mecânica no próprio crossover, mas no game de uma forma geral. A gente tem alguns animais ali, uns animais pequenos e tal. A gente poderia ter vários animais, inclusive no próprio Tomb Raider a gente enfrenta alguns animais, lobos, ursos. É muito bom. Eu acho que adiciona aí mais uma camada de enfrentamentos no mapa. Inclusive poderiam ser substituídas né, aquelas patrulhas inúteis né, que ficam na beira da estrada aí por animais. Até mesmo para caçar, né, poder pegar a pele deles, pegar a carne e tal, se alimentar, fazer rações. Enfim, ficaria mais funcional essa questão e ficaria maneiro também. né. Tem aqui uma mecânica que é... Icônica, né? Que é a das duas pistolas, sinceramente eu não acho lá muito funcional. Pode até ser meio estiloso aí, mas eu não acho lá tão funcional. Acho mais funcional se tivesse um arco, arco simples, arco de sobrevivência, um arco composto, até mesmo a crossbow, né? A besta é, seria acho que até mais útil do que as duas pistolas. Mas assim, em se tratando de crossover, né? Para poder deixar alguma coisa a marca, digamos assim, a marca registrada da Lara Croft, a o crossover deixou o que? deixou isso aqui aí poderia ter, sei lá, uma classe inspirada na Lara Croft no Tomb Raider, que utilizaria essas duas pistolas, poderia utilizar outros elementos de sobrevivência sei lá, alguma coisa do tipo, de repente poderia entrar nesse sentido aí Tomb Raider é uma franquia muito boa, né, que eu gosto bastante, principalmente essa nova trilogia que deu mais foco ainda à sobrevivência e ao stealth, e eu quero saber a opinião de vocês aí sobre esse tema. Quais são as mecânicas que vocês mais curtem em Tomb Raider, se vocês já jogaram essa nova trilogia aí, o que é que vocês curtem mais? O que é que vocês acham ali de mecânica que poderia ser adicionado? Lembrando que nem tudo deve chegar, lógico. Disso aí é uma minoria que deve chegar, mas é sempre bom a gente discutir a respeito, até porque os desenvolvedores também ficam ligados né, em canais como esse aqui, que trazem esse tipo de sugestão. Eu trago bastante conteúdo opinativo aqui. Pode ter certeza que o pessoal da Ubisoft aí, de alguma forma, eles ficam ligados em tudo para poder pegar todo o conteúdo desse pessoal que está produzindo, como é o meu caso aqui. Pode ter certeza que eles ficam bem ligados nisso e na medida do possível acho que deve rolar aí uma dica ou outra passando para os desenvolvedores aquela coisa do telefone sem fio né vai passando aí enfim chega lá de repente alguma coisa ou algumas coisas que eu sugeri aqui ao longo dos vídeos desde que o canal começou chegaram aos jogos a gente lógico nunca vai parar para pensar porra, isso aí chegou porque eu dei a dica aqui mas indiretamente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 então se você quiser ter um contato um pouco mais próximo comigo, tirar algumas dúvidas, pedir dicas e tal, enfim, esse tipo de coisa, o melhor local é o grupo de membros, né? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima.